I say, oh, why does it feel so good, so good to be back? Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é Thiago TGS na trilha em mais um vídeo pro canal E o vídeo de hoje, como o título mesmo diz, a nova moto do canal Só pra dar uma relembrada a vocês, ó, o estado que tá a tornadona A vontade é grande montar ela, mas a correria tá difícil E eu consegui fazer um rolo, fiz uma rolada com umas coisas que eu tinha parado aí E consegui uma nova moto pra gente estar tá fazendo, até pra me dar um descanso pra XT, arrumar aquele fumacinho que ela tá Pra você que não me segue nas redes sociais e é arroba na trilha no Instagram e no Facebook Ontem eu postei o Stories que eu busquei ela Fala, galerinha! Beleza? Boa noite! Olha a novidade que eu tenho pro canal... A nova moto do canal, breve novo vídeo no canal da nova moto que a gente vai estar tá fazendo uma zoeira beleza? Desculpa, tá escuro. Se você não tá seguindo eu lá, segue lá, que sempre possível eu coloco stories lá. E sem mais delongas, vou apresentar pra vocês, esse vai ser um vídeo curto, é um vídeo só mostrando a moto e a próxima vez, a próximo vídeo, se Deus quiser, né, eu vou estar tá fazendo a, a manutenção dela, que eu peguei ela, não sei como que estado que ela tá, ela tá funcionando e tudo, mas é, vamos ter próximos vídeos aí. Se você gostar desse vídeo, já deixa o seu like. Pra mim saber que vocês estão gostando e vai ter muito mais tipo de vídeo desse jeito. E já se inscreve no canal se não for inscrito para dar aquela força, compartilhe com seus amigos aí para a gente cada vez mais chegar a, a mais pessoas que curtem e gostam de moto, beleza? Vamos lá pra ela! <música> STX 200 da Sandal, pensa numa motinha que tá aparentemente inteira, ela foi meio judiadinha aí, eu judiar um pouco dela, mas é uma moto que basicamente tem potencial, Ó, uma motinha que aparentemente o motorzinho tá enxutinho, chutinho, suspensão, tá faltando a capa aqui da a proteçãozinha aqui, pneuzinho tá com um pneuzinho remote que eu vou ter que providenciar um pneu, provavelmente se eu for dar um mexer na, na XT a XT tá com um pneu novo na frente, vou colocar nela aqui pra mim não ficar sem pneu. Aparentemente os dois aros são de alumínio, que é uma boa coisa. Essa suspensão dela não é muito boa pra pular, mas que nem eu, como eu não pulo, eu faço só trilha, vai dar pra brincar sossegado. Motorzinho, como eu disse, tá sequinho. Vai faltar um kitzinho gráfico que a gente vai estar tá fazendo aí. Vamos deixar ela bonitinha. Pneu traseiro é novo, andou pouco. Aparentemente relação, relação os dentinhos tá bom. Vamos ver ela funcionar. Opa. E morreu Epa, você não o corte corrente? Epa Uma hora depois Seguinte, galera Tentei fazer funcionar aqui, mas tá difícil, tem muita coisa pra arrumar E vamos mostrar pra vocês mais algumas coisinhas que tem nela aqui Pra terminar esse vídeo aqui que tá muito longo já E eu vou tá fazendo um próximo vídeo agora dando uma maior intenção nela Arrumando essas coisinhas que tá difícil de fazer pegar Como eu disse pra vocês lá, tá sem a proteção aqui Ela tem protetorzinho de kart, tudo certinho Suspensãozinho invertida Que ela é uma versão motarde, mas colocaram as rodas grandes nela É uma motinha que tá bem ajeitada. Já até escureceu já, ó, tava começando a ligar os dois já dos postes. Mas é isso aí, essa é a nova moto que a gente vai estar tá fazendo aí os vídeos. Espero que vocês gostem, se gostaram desse vídeo, né, já deixa o seu like. E antes de mais nada, quero agradecer de coração a todo mundo que comentou nos últimos vídeos aí, mandou seu salve, vai estar tá aparecendo tudo aqui em volta aqui, as pessoas que comentaram. Agradeço de coração e vamos fazer com que a gente consiga cada vez mais adquirir mais gente na família TGS, valeu? Então fica assim, até o próximo vídeo, tchau!